iremos agora unir as duas partes da bolsa deixando a abertura para o zíper nesta bolsa eu vou usar um zíper traturado de 50 centímetros eu escolhi uma cor semelhante ao meu fio você pode usar o zíper da sua preferência fica muito bonito também quando feito com zíper de metal eu irei eu medir os 50 centímetros e como é uma bolsa retangular Fazer o possível para que o início e o término do zíper fique mais ou menos paralelo nesses dois lados. Eu posicionei aqui mais ou menos onde eu vou colocar o meu zíper. Essas pontinhas aqui vão ficar escondidas no interior da bolsa, então, esse é o começo, e esse é o começo e este é o final, irei colocar dois marcadores pelo exterior. irei remover o vício e para verificar a quantidade de pontos de cada lado para ver se realmente está posicionado na mesma direção. Eu vou contar os pontos pela lateral. Vou olhar aqui a partir de um dos marcadores. Vou Vou olhar o ponto no qual ele foi feito, verificando aqui, eu posso ver que o marcador foi colocado no nono ponto a partir da parte da extremidade do MDF. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito nove. O outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, também no nono. Então, são colocados bem paralelos um ao outro. Eu irei pegar a outra metade da bolsa e fazer o mesmo. Eu também contei nove pontos abaixo e deu certo essa quantidade de pontos para o tamanho de zíper que eu estarei utilizando nessa bolsa. Você verifica qual vai ser a melhor opção para você, tentando ao máximo manter o início e o final do zíper paralelos para que o acabamento fique bem legal. Então, para fazer a costura dessa bolsa, nós vamos utilizar uma agulha e um fio bem comprido, da mesma linha que você usou para fazer o crochê. Vamos prender o fio no interior da bolsa próximo a um dos marcadores, que vai ser onde iremos começar a costura. Eu irei dar um nozinho, deixando uma ponta comprida, que sendo essa ponta comprida, vai ser mais fácil de esconder o fiozinho depois. Inicialmente vou apertar um nozinho e vou levar a linha até o primeiro marcador. Quando terminamos de confeccionar a peça de crochê, podemos ver essa aqui, a última carreira. E olhando aqui na lateral, na lateral temos os pontos da carreira de pontos baixíssimos, que fizemos para dar um acabamento bonito nessa peça. Iremos uni-la utilizando a, a penúltima carreira, a carreira de pontos meio e baixo, para que a tira de pontos baixíssimos fique exposta na lateral. E aí, Levei a linha aqui por entre os pontos até o, o, o, o ponto antes do marcador, que o marcador tá marcando onde irá começar e onde irá terminar essa abertura. Iremos agora posicionar as duas partes juntas e vamos começar a costura em forma de zigue-zague. Saí aqui no meu primeiro ponto, vou vir aqui. Na outra metade da bolsa e pegar o primeiro ponto deste lado. Aperto bem, eu venho aqui no próximo ponto... Em um lado eu vou vir por dentro da bolsa, e no outro eu irei por fora. Aqui eu vim por dentro, agora venho por fora, pego o próximo ponto. Venho no próximo, por dentro... No próximo ponto, de fora para dentro. Agora, o próximo de dentro para fora. E vou continuar assim até chegar nos marcadores do outro lado da bolsa. Chegamos aqui no final, tô unindo aqui a última, a última parte, lembrando que eu coloquei os marcadores de onde irá começar e terminar a abertura, eu não irei prender aqui, como eu não prendi do outro lado. Terminado aqui, agora eu tenho que arrematar e esconder essa linha. Vou passar mais uma vez aqui para Dar um nozinho. Vou levar para o interior da bolsa. No interior, irei dar mais um nozinho e esconder a linha entre os pontos. Lembrando também que devemos arrematar a ponta que iniciamos essa costura. Dá um nó bem apertado e puxa bem entre os fios, que ela vai ficar bem escondida e camuflada nos pontos do crochê. E terminado de fazer a costura da união das peças, vai ficar desta forma. Podemos tirar esses marcadores. interior que desta forma podemos ver aqui os bolsos agora nós iremos costurar o zíper na nossa bolsa